Eu, eu queria falar uma, uma coisa Eu também quero falar um negócio não, aqui, não Mas eu, o está com a palavra Pode terminar tá. então, Prefeito, é o seguinte O senhor está pedindo aí Eu vou ser muito sincero aqui no franco, tá? Porque eu não gosto de falar com o que acontece é muito fácil né? Tu não sabe o desgaste que deu na água da mesa né? Vim falar com algumas eu, eu não vim, não eu quando ele na briga, eu sei que você entrou na briga Isso aí é fato Você pode falar com ele, tu não, mas eu sei que você entrou na briga Tem o elói Teve que escolher o seu lado, eu pedi para não entrar. É o prefeito ficou tranquilo, tá? Então, o prefeito, o senhor não tá me pediu dura coisa. senhor me pediu eu falei para o senhor que eu não ia mexer com isso. Não mexi, porque quem é então, tá, que não está aqui, falar o senhor tá? Agora, eu fazer um projeto sendo autor disso, para mim vai ser muito difícil, tá? Mas, mas para tudo tem um jeito. E Só se o outro sou autor, para tudo tu tem um jeito. Tá? Mas vai ter preço. Não é preço de dinheiro, não estou aqui para vender, não estou aqui para isso não. Entendeu? Mas toda ação, toda ação ela tem uma reação. Entendeu? Eu sofri muito nessa mesa, sofri mesmo. Eu sofri de não dormir, entendeu? Entrou gente vendo pelo meio e eu sei que eu passei. Entendeu? Para tudo tem um jeito mano. Entendeu? Então, se quer meu meu voto, não vai ser no 0.200. Não estou aqui pedindo nada não, dinheiro nada, mas eu quero conversar, entendeu, com o Lauro e com a Néa Isso. Eu, eu quero isso, aí sim, se for para mim fazer um trem desse aí, que não, vamos, nós vamos fazer, vamos passar por cima de uma lei, de uma... eu sou parceiro, exemplo, se for grupo, para fazer qualquer coisa e não tenho medo de jeito da câmera. porque se a gente está fazendo o que é certo, não tem medo não, não é verdade?